Fala galera, Leandro Fonseca aqui gravando esse recado para você. Você que qualificou para Bahamas e você que não qualificou para Bahamas. Você que qualificou para Bahamas, meus parabéns, foram cinco meses de atividades geradoras de rendas é, intensas. Você aprendeu é, as atividades todas que te levam a construir uma grande organização de sucesso. Você vai estar numa viagem incrível com pessoas extraordinárias. Está passando os folders, as fotinhos, os nomes das pessoas. Para você identificar lá as pessoas da, da tua equipe é, nessa viagem. Bom, isso vai ser realmente é, extraordinário, uma viagem que vai mudar todo o teu mindset, a tua forma de pensar, mas quero te dizer uma coisa muito, muito, muito importante. É, você que qualificou, você tem um compromisso muito grande com a tua organização, você precisa, a partir de agora, traçar um plano de metas diárias junto com a tua equipe, para que você leve na próxima viagem o um maior número de pessoas. Porque isso vai fazer uma diferença brutal no teu negócio de marketing de rede. Isso vai ser realmente extraordinário. Você que não qualificou para Bahamas, preste muita, muita atenção. A próxima viagem você vai estar lá. Grude, literalmente grude na tua linha ascendente, no teu patrocinador, nas pessoas que qualificaram, aprenda com elas como é que qualifica, nos teus safiras das linhas ascendentes, eles sabem as atividades de gerador de renda, esteja nos eventos, apresente esse plano, trace um plano para você, para nos próximos meses, um plano de ação diário, para que você esteja na próxima viagem, para que você ensine pessoas a estarem nesses lugares extraordinários. O nosso negócio é mágico, você tem liberdade, você tem ganhos extraordinários, Ganhos em todos os sentidos, ganhos de mentalidade, ganhos financeiros, é, ganhos de amizades e realmente você está no caminho correto, você fez a decisão correta e adequada de desenvolver esse negócio de forma profissional. Grande beijo, desejo para vocês uma vida extraordinária, um mês incrível de agosto. Tamo junto, conta comigo, aloha, bom demais! Uhum.